Tudo bem com vocês, meus cookmonsters mais lindos do mundo? Hoje a gente vai falar de pintar o cabelo de azul. Mas antes que vocês me perguntem quem é essa criatura aqui, eu vou deixar que ela se apresente pra vocês. E eu sou a Hentira e estou aqui para lá. Brincadeira, gente. Eu sou a Manuela Dária e eu tô aqui hoje me encontro com a Fátima. Brincadeira. Eu sou então... só a irmã dele mesmo e tô aqui de cobaia. Porque é isso que a vida nos proporciona. Vários Cookie Monsters têm me perguntado como eu pinto meu cabelo, como eu cheguei nesse tom, que tinta eu uso e daí afora e um pouco mais. Então, pra poder exemplificar pra vocês, eu peguei a pergunta da Mari, que é uma Cookie Monster muito da fofinha, e veio perguntar pra mim lá na fanpage do canal o seguinte: vou ler pra vocês. Oi, você pode me falar com que tinta pinta o seu cabelo de azul? Eu quero fazer um ombre hair blue. Beijos e parabéns! Eu vou mostrar pra vocês, utilizando a minha irmã de cobaia, como deixar o seu cabelo dessa tonalidade, utilizando violeta de insiana, que é um remédio antisséptico que você encontra em qualquer farmácia por aí, que custa em geral de R$3 a 5 reais e creme de cabelo. É super fácil, então confere. Um o vídeo! Faço o processo de descoloração para atingir a cor do loiro que eu preciso. Eu descolori duas vezes o cabelo dela para conseguir esse tom. Passo gel de cabelo próximo à raiz do cabelo, em volta do rosto e na orelha para a tinta não manchar. Para mistura de violeta genciana, você vai precisar de um creme para cabelo. Um potinho de violeta genciana while, I, conta gotas, um there. potinho e um pincel. Coloque creme no potinho. Com o conta-gotas para dar maior controle, coloque a violeta genciana. Hum. Com o pincel, misture bem até ficar homogêneo. A mistura tem que dar um roxo azulado bem forte. É super é super girl. Girl. É. Aplique o creme da raiz às pontas e espere de 15 a 20 minutos para tirar. Girl, let me be the one to love you Hey girl, you know that I'm Os nossos tons de cabelo estão praticamente iguais. O segredo dele, na verdade, é a descoloração. Quanto mais claro... <risos> Ai, não, cadê mãozinha? Quanto mais claro, mais próximo do azul você vai conseguir chegar. A cor ficou bem bique, bem azul bique mesmo, tá? Bem viva. Já teve duas lavagens desde então. E quando eu lavo o cor cabeludo, eu lavo três vezes, então ele não desbotou muito, como vocês podem... Observar E ele tá bem sedoso. Então não estragou quase nada. Sim. Não se esquece de me seguir nas redes sociais. De deixar aqui embaixo o seu comentário. Pra saber se você tá gostando. O que você tá achando de tudo que é pronto por aqui. E se você ainda não é inscrito. Então se inscreve pra ficar por dentro de todas as coisas que rolam por aqui no canal. É isso aí. Até a próxima e falou. Que pode ir. Pode ir embora, sério. O amor.